Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre, ó, sobre a harmonização facial que eu comecei a fazer no meu rosto, tá? Então vamos embora pro vídeo Olá, seja bem-vindo, mano, me chamo Juno Moreira, se você não me conhece ainda, me segue lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aparecendo aqui para você, tem muito conteúdo lá no meu Instagram. Bom, o vídeo de hoje não é sobre um assunto típico aqui do meu canal, né, que a gente fala sobre ganhar dinheiro através da internet, que é o que eu sou bom, que é o que eu faço, porém, eu comecei a fazer um procedimento, né, de harmonização facial para deixar a mandíbula um pouco mais quadrada, e aí lá no meu Instagram geral começou a me perguntar sobre como que foi, sobre valores e tudo mais, e muita gente começou a sugerir que eu criasse um vídeo aqui para o canal falando sobre isso, então eu vou explicar para você vocês um pouquinho de como que foi. Eu peguei aqui algumas perguntas, deixei tudo anotadinho aqui, peguei aqui algumas das, das perguntas que mais foram feitas sobre esse assunto e vou explicar para vocês aqui um pouquinho. Bom, mas antes de mais nada, eu quero já deixar uma foto aparecendo aqui para vocês do antes e depois, tá? E vou explicar ah, algumas coisas que ainda está para acontecer em relação a isso, mas veja só na foto que está aparecendo aí na tela para você o antes e depois. Antes eu não tinha absolutamente nada em relação aqui à mandíbula, tal. Tá? Vou ficar bem de lado para você ver. Você vai ver que ela está bem marcada hoje aqui nessa região aqui dessa Dessa dobra, ok? Dessa, dessa voltinha aqui. Você viu que na foto do antes e depois eu não tinha basicamente nada. Meu rosto só fazia assim, tá? É, de frente, aqui na câmera do celular, eu sinto que ainda não tá tão visível. Mas por quê? Eu estou fazendo o um procedimento uh, meio que mensalmente, tá? Então vamos lá. Antes de, de, de, de, de, de falar sobre isso, né? Dos resultados, quero que vocês entendam o seguinte. Quantas ml você colocou, né? Quantas MLs eu coloquei, no caso, uma das perguntas que as pessoas mais... Fase bom na primeira vez que eu fui, que foi há dois meses atrás, eu coloquei 2 ml em cada lado, ok? Aqui ó, 2 ml em cada lado. Você vai ver que fica um pouco como eu posso falar, fica um pouco molenga, né? É uma consistência um pouco mole ainda. Só que vai, vai endurecendo e vai ficando literalmente igual um osso, tá? Vai ficando igual um osso mesmo. E eu não tinha nada disso daqui antes, ó Não tinha absolutamente nada, tá? E aí, na primeira vez que eu fui, eu coloquei 2ml de cada lado, tá? 2ml de cada lado ah, Aí, no caso, o que que acontece? Ah, neste mês agora de novembro, no dia 1 de dezembro Em novembro agora, eu coloquei mais 6ml aqui Ainda para fazer esse volume aqui Dessa curvatura que tem aqui, tá? Coloquei mais meia ml de cada lado Ou seja, então hoje eu tenho duas ml e meia de cada lado Ainda de frente, talvez não tá tão visível Não tá tão quadrado ainda de frente, tá? Dependendo do ângulo que eu fico, já dá para notar ó. Por exemplo, se eu ficar um pouquinho de lado assim Já dá para ver bastante Só que ainda não tá tão quadrado Porque tá faltando preencher essa parte aqui, ok? Vai, fazer, vai, vai, vai preencher essa parte aqui, ó Na hora que fizer essa parte aqui Aí vai sair um pouco mais para fora Aí vai ficar muito mais visível E quando que eu vou fazer isso? Neste mês agora de dezembro, tá? Neste mês de dezembro a gente vai finalizar essa parte aqui. Aí creio que vai ficar muito mais é, visível. Mas de, de forma geral, o resultado pra mim é, já tá muito da hora. Porque, mano, era muito estranho antes. Eu não tinha absolutamente nada. E eu sempre achei legal, né? As pessoas que têm é, o rosto mais quadradinho, aquela coisa toda. Mas enfim, tá? É, outras pessoas perguntaram se usa anestesia. Sim, usa anestesia na hora, tá? A, no caso, a doutora que fez comigo que foi a Mônica. Vai, vai aparecer umas pequenas imagens do momento em que eu fiz o procedimento para vocês verem também vai aparecendo aí é, mas sim usa anestesia, a Mônica usa anestesia local aqui, coisa, ela aplica depois de uh, sei lá de um minuto ela já começa a fazer o procedimento e, e por incrível que pareça a, a, a anestesia ela dói um pouquinho mais do que o procedimento, o procedimento em si não dói o que acontece é que durante o procedimento você sente uma certa pressão por exemplo na hora que ela vai colocando o ácido hialurônico aqui né vai injetando você vai sentindo uma pressãozinha, você vai, você vai escutando uma pressãozinha aqui no seu ouvido, entendeu? Não, não é dor, isso é uma pressão. A anestesia em si dói um pouquinho na hora que ela aplica e dói mais do que o procedimento. Na hora que ela começa a fazer o procedimento, você basicamente não sente absolutamente é, nada, tá? Não sente basicamente nada. Outra pergunta aqui foi qual o valor uh, que você pagou pela, pelo procedimento, tá? Porra, tem um carro ligando aqui, olha. É, o carro é um carrinho bom, hein? Bom, o valor que eu paguei pelo procedimento. No meu caso, quando eu coloquei as 4ml primeiro, é, a, a, né, que foi duas de cada lado, eu paguei 3.700 reais foi o valor, tá? Então dá um pouco menos de mil reais cada ml com a Mônica, que é a doutora que eu fiz, que é aqui da minha cidade, tá? Vou deixar o Instagram dela marcado aqui na descrição do vídeo pra quem quiser acompanhar os resultados no Instagram dela, o conteúdo dela lá também, tá? Vai ficar aqui na descrição do vídeo, só vocês seguirem lá se vocês quiserem, beleza? Bom, outra pergunta que fizeram é se dói muito, né? Isso é que eu já respondi, não doeu tanto assim. E outra pergunta é se eu pretendo continuar fazendo mais alguma coisa. É como eu falei pra vocês, né? Aqui o procedimento ainda não tá tão visível, talvez assim, olhando de frente, tá porque, uh, colo... porque a gente começou fazendo somente aqui nessa curvatura aqui atrás a partir do mês que vem vai fazer essa linha aqui e aí de fato vai começar a sair para fora que o rosto e aí vai ficar mais quadrado então eu pretendo sim finalizar no mês que vem essa parte aqui no mês que vem não né neste mês eu é já dia primeiro então já é nesse mês já aqui tá e outra outra coisa que eu pretendo fazer futuramente também no caso é um botox aqui na testa né olha tem umas tem bastante marcas de expressões aqui na testa e eu tenho a intenção de fazer o procedimento aqui também, mas sim, de forma geral, as pessoas me perguntaram se eu acho que vale a pena ficar fazendo esse tipo de procedimento eu acho que vai tudo por questão de, de autoestima questão de você se sentir bem consigo mesmo assim como tem mulheres que colocam silicone que fazem limpo, que fazem né, que fazem vários né, pessoas que fazem vários tipos de procedimentos eu queria fazer esse porque eu acho que um rosto mais quadradinho fica legal e na hora que principalmente agora neste mês, na hora que eu preencher aqui, vai ficar muito top mas eu já estou muito feliz de estar com essa voltinha aqui que não tinha nada disso, sabe? estou muito feliz por isso, E de verdade, de maneira muito muito estranho antes, não tinha absolutamente nada, eu já sinto uma diferença, né? é, hoje quando eu vou em vários lugares, assim, pessoas que me conhecem já notam já falam, poxa, você fez alguma coisa no rosto e tal, porque né, já, tá, já, já, já, já tá bem marcado e é mais ou menos isso, tá? É, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, pode mandar aqui na, na, nos comentários, deixe aqui nos comentários que eu vou responder aqui para vocês e, e é isso aí, me segue lá no Instagram, tem muito conteúdo lá no Instagram também sobre o meu negócio, né sobre, sobre como ganhar dinheiro através da internet, como usar a internet para você monetizar também. E é isso aí, tamo junto, então até o próximo vídeo e valeu, falou.